Olá, eu sou a Maria do blog Laval Maria e hoje vou continuar a minha série de tirar fotos com máquinas más e o primeiro episódio foi sobre as webcams e hoje vou tirar fotos com a minha primeira máquina fotográfica digital. Esta série serve para vos mostrar que vocês podem tirar fotos com qualquer uh, câmera com qualquer tipo de qualidade, vou-vos dar dicas para tirar as fotos com essas câmaras. A câmera que eu escolhi, a minha primeira câmera, claro que tinha ter um defeito para isto se tornar um desafio. O ecrã não funciona, ele está ligado, vocês estão a ver, e o ecrã fica assim, branco e não aparece absolutamente nada. As câmaras com espelhos, ou seja, câmeras reflex, apresentam exatamente o que nós estamos a ver na realidade e como é que a foto vai ficar antes de a tirarmos, mas neste caso não, porque é uma câmera compacta, ou seja, não tem esses espelhos. O que nós estamos a ver não é o que não é a realidade. A lente está. Uh, um bocadinho de lado e mais para baixo, ou seja, o que eu vejo no visor não é o que eu vou ver na realidade. Se o ecrã tivesse a funcionar eu podia tirar uma foto e a partir daí tentar ver como é que as coisas iam ficar, mas o ecrã não funciona, por isso as primeiras fotos que eu tirei foram bastante interessantes, ficaram todas estranhas. Por isso, a primeira coisa que nós temos de fazer quando temos uma câmera assim é ver como é que ela funciona, ou seja, vamos abri-la e a minha funciona a pilhas, tive que comprar um pack de pilhas porque não tinha em casa. E vocês também têm que ver como é que ela funciona em termos de armazenamento. O meu é um cartão XD, tem capacidade de 128 MB, o que eu uso agora para a minha Canon são 32 GB e este é 128 MB. As coisas mudam, em 10 anos mudam imenso. Se vocês não tiverem adaptadores do cartão da vossa câmera, vejam se conseguem aceder através das entradas que têm aqui. Eu tenho uma entrada mini SD e depois tenho uns cabos para ligar à televisão para ver as fotos e assim. Por isso, vejam se vocês conseguem transferir as fotos para o vosso computador antes de começar a usar e se têm pilhas para pôr isto a funcionar. Segunda coisa, uma máquina assim, a minha tem. 4.1 pixels, vocês têm que colocar na qualidade máxima. Às vezes a câmera não vem com a qualidade máxima para não gastar tanto espaço no vosso cartão, mas neste caso nós vamos precisar de colocar no máximo, por isso que eu vos aconselho a ir ao vosso manual de instruções. Se vocês não sabem como chegar lá através do menu, aconselho-vos a ir ao manual de instruções, que serve para alguma coisa. E se não tiverem o manual de instruções, visto que as vossas câmaras podem ser bastante antigas e terem pedido manual. Se vocês escreverem o nome da câmara, por exemplo, o meu é FinePix A345 da Fujifilm, e se eu escrever isso no Google e escrever à frente manual, apareceu-me logo, foi a primeira coisa que me apareceu. Por isso, se vocês colocarem o vosso nome da câmara e à frente manual, com certeza que vão encontrar um fecheiro em PDF com o vosso manual de instruções. No meu caso, eu não tenho ecrã, mas no meu manual de instruções tive a sorte. aparecer uma imagem de como o menu seria, então eu consegui ver mais ou menos o que é que eu tinha que fazer, tinha que carregar no menu e depois andar, imaginem, quatro para, para o lado direito e depois dois para cima e depois carregar no menu e eu consegui dar uma forma vou dar para a qualidade máxima e era isso que eu queria foi um bocado às cegas mas se você quer funcionar vocês estão sabes nisso em termos do vídeo eu não consegui colocar na qualidade máxima mas a qualidade desta câmara para vídeo é terrível ele está agora no mínimo mas o máximo seria também mau e eu até vos vou mostrar, vou gravar aqui um bocadinho ok, o vídeo é assim parece que eu estou a falar mesmo muito mal o áudio é terrível, o vídeo é terrível por isso vamos só focar nas imagens que é melhor. Ok, o vídeo é assim. Parece que eu estou a falar mesmo muito mal. O áudio é terrível, o vídeo é terrível, por isso vamos só focar nas imagens. Ok, próxima coisa que vocês têm que fazer é aproximar esses objetos por vocês e não pelo zoom porque o zoom deste tipo de máquinas não funciona muito bem e o mais provável é você ficar com péssima qualidade. Estas máquinas não aproximam, só recortam a vossa foto e vocês podem fazer isso com melhor qualidade num editor de imagens, mas mesmo assim acho melhor vocês não cortarem a vossa imagem, nem no editor de imagens, por isso aproximem-se o mais que puderem, mas não muito, porque as minhas primeiras fotos ficaram assim, todas chocadas, porque eu não sabia se a minha câmara focava ou não. Aproximei-me mais que pude só para testar e só descobri que não dava quando cheguei a casa e descarreguei as imagens. Por isso, aproximem-se vocês das coisas e não aproximem-me com o zoom da máquina, porque a qualidade é péssima. Agora, no meu caso, eu não posso dizer para fazer isso, mas vocês utilizem a máquina, o mais que puderem, e em vários modos para ver que modo é que vocês preferem. Por exemplo, vou levar-vos da opção macro e vocês podem acioná-la, ver como é que funciona, vocês podem acionar o modo paisagem, o modo uh, portrait, uh, retrato, podem acionar ou não o flash e ver se resulta com vocês. A minha máquina ficou presa no modo automático, pelo menos é o que eu acho. Se eu estiver num sítio escuro ele aciona o meu flash, se eu estiver num sítio com luz ele não me aciona o flash. O que até em si é interessante, porque eu não consigo mexer nisto e seria pior se estivesse no modo natural e eu não conseguisse acionar o flash. Por isso, até tenho um flash bastante jeitoso No primeiro dia eu estive a experimentar mais ou menos a máquina, ver como é que ela funcionava, desfocar imensas fotos, porque estava a tentar chegar demasiado perto aos objetos e aprendi que não podia. Aprendi que tinha que estar um bocadinho quieta para tirar a foto, senão ficava desfocada. E no segundo dia, fui à praia e tentei tirar o máximo de fotos possível. Eu acho que o interessante de não ter ecrã é que eu não estava muito preocupada com o que eu estava a tirar, por isso eu chegava a um sítio que eu gostava e fazia e não me preocupei muito e estava super ansiosa por chegar a casa para ver como é que as fotos ficaram por acaso usei uma dessas fotos no meu instagram, publiquei para vocês, recebeu bastantes likes e vocês não conseguem notar muita diferença de fraca qualidade e eu vou-vos mostrar a foto original e a foto final por isso, outra coisa, não tenham medo de editar as vossas fotos não vos aconselho a colocar a exposição muito alta porque o mais provável é começar a aparecer muitos ruídos de luz e de cor, mas nem que seja manter a exposição como está ou reduzir, a vossa foto vai ficar perfeita e eu adorei a edição que eu fiz e é uma foto bastante simples, não recortei, deixei como estava para não perder nenhuma qualidade e vou vos mostrar agora algumas fotos que tirei Uh, neste dia da praia, que foi o segundo um dia que eu usei a minha câmera. Com certeza que se eu continuasse a usar a câmera ia melhorar imenso, acho que de um dia para o outro. sinto se bastante que eu comecei a perceber como é que essa câmera funcionava e o que é que eu podia fazer com ela. E como eu vos ensinei a quase todos os vídeos, basta experimentar, treinar, estudar a câmera para ela se transformar numa câmara boa. Se tiverem uma câmara uh, antiga que vocês não usam em vossa casa, peguem nela durante uns dias, tirem fotos, divirtam-se e de certeza que vocês vão adorar a experiência. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e das minhas fotos da praia. São fotos bastante interessantes e eu gostei imenso de como elas ficaram uh, e espero que vocês também. Se vocês tiverem ideias para máquinas que eu posso utilizar para este episódio, digam-me nos comentários. E é isso, espero que vocês tenham gostado e vemos amanhã.